Hello, hello, Temos o guia pós-mercados da J.P. Morgan do segundo trimestre e como eu sei que tu gostas deste conteúdo, vamos aqui falar sobre vários tópicos. Temos sete tópicos entre inflação, entre performance do S.P. 500, dos vários ativos financeiros, dos vários mercados a nível global. Temos também aqui um tópico da banca, temos um tópico sobre consumo. Enfim, temos vários tópicos para abordar, por isso vamos a isso sete tópicos que te recomendo que vejas do princípio ao fim, mas se quiseres também saltar desde já para um que te diga mais, que tu gostes mais ou que estejas com maior curiosidade para saber, vê aqui em baixo na lista que está dividido por tópicos, ok? Agora sem mais demoras vamos a isso que temos aqui um mega conteúdo para partilhar. Todos os dias os mercados chovem e deixam.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 que as nossas ações devem resultar em verdadeiros investimentos lucrativos. Guia para os mercados da J.P. Morgan, segundo trimestre de 2023, e por isso temos aqui tópicos muito interessantes para falar. Começamos pela performance do SP500, em que nós vemos nos últimos, que é 25, 26, 27 anos, por aí, que qual foi a performance, temos os altos e baixos normais da Bolsa de Valores, tivemos um bull market absolutamente brutal desde a grande recessão até agora, e repara como desde o pico, no início de 2022 até agora, o SP500 cai apenas 14%. Houve alguma recuperação no início deste ano de 2023 e, por isso, temos um price to earnings atualmente de 17,8 vezes, o que, parecendo que não, encontra-se em linha com o, o que nós tivemos ali em 2007, okay, a setembro de 2007, quando as coisas estavam a correr bastante mal aqui para o índice SP500. Ou seja, olhando para trás, olhando para o pico que tínhamos em 2022 e para a euforia de 2000, dos anos 2000, da boia com até estamos a níveis razoáveis. Já quando olhamos para o Dividend Yield, a verdade é que em 2020 foi um ano soberbo, se acreditavas que as taxas juros iam se manter a zero, ou a negativo, para todos sempre, porque o Dividend Yield das empresas do SP500 em média a render 1.9%, com o Tesouro americano a 10 anos a render apenas 1.6%. De resto... A realidade já mudou, como sabemos, e por isso a dívida pública está a render mais nos Estados Unidos, 3.5% contra um dividend yield de 1.7% das principais empresas aqui do SP500. Olhamos aqui para a média dos últimos 25 anos do índice, price to earnings de 16.80 vezes, atualmente estamos um bocadinho acima, 17.81 vezes. Já estivemos ainda... Uh, aqui no início de 2023, já há uns 4 meses atrás, estávamos com um Price to Earnings aqui nas 15 vezes abaixo da, da média histórica dos últimos 25 anos e a denunciar uma tremenda oportunidade de investimento, como também tenho vindo a partilhar aqui no canal. Quero sejam vídeos específicos de algumas empresas que estás em Bolsa, como fui falando, por exemplo, para a Meta Platforms, como também para uh, todo o índice e todo o mercado americano, quando falei aqui nos nossos palatos lucrativos, nos nossos diretos semanais. Seja como for, vemos aqui que o price to free cash flow está nas 13 vezes contra 11 vezes da média histórica, por isso aqui não há grandes saltos. O dividend yield da mesma situação, 1.74% atualmente contra 1.99% de média histórica nos últimos 25 anos e o price to earnings uma vez mais voltou a ficar ligeiramente acima da média histórica. Ainda assim está dentro aqui dos desvios padrões, não está em bolha mas alguma prudência também é desejável. Até porque quando nós olhamos para o que acontece quando o Price to Earnings é maior, ou seja, está aqui esta linha em baixo, quanto maior for o preço que tu pagas pelos lucros da empresa do SP500, menor são os retornos que podes obter com o teu investimento, quer seja a um ano, quer seja nos 5 anos seguintes. Por isso é tão importante que se pague o menos possível pelas empresas. Como eu digo sempre, um excelente negócio não tem que necessariamente ser um excelente investimento, porque se pagares um preço demasiado caro por ele, o mais provável é que os teus retornos sejam próximos de zero ou até negativos. Uma vez mais, quer seja a um ano, quer seja a cinco anos. Se precisares, pausa esta imagem para perceberes muito bem a relação dos tempos com uh, aqui o preço que tu pagas e a rentabilidade que podes obter, porque é muito, muito importante. E a verdade é que quando nós estamos a pagar aqui entre 11, 14 vezes, repara que os retornos podem chegar entre os 17, 18, 19%, cento que seria muito mais interessante do que quando estás a pagar um price to earnings de perto 18 vezes, como atualmente, em que o mais provável é que os teus retornos nos próximos 5 anos sejam inferiores a 10% ao ano. Continuamos a parte da avaliação e o que é que nós vemos aqui? que de momento o, tudo o que seja ações de valor versus crescimento, nós estamos a ver que o valor está barato e o crescimento caro, é uma realidade que está a acontecer pelo menos desde 2017, como vês aqui esta linha verde para o que é que é caro no, e do que é que é barato, ou seja, quando está aqui esta linha cinzenta para baixo dessa linha verde, temos valor barato, uh, crescimento caro, e quando está para cima é o contrário. Neste momento continuamos realmente com mais oportunidades naquilo que são considerados os setores de valor do que nos setores de crescimento. E é isso que mostra precisamente aqui Repara que também qual é a diferença que faz o, o impacto no, no lucro operacional de apenas uh, o, quando tu aumentas as receitas em apenas 1%. Okay? E, e o que é que acontece? Por exemplo, no setor da energia, essa, esse 1% nas receitas vai representar 8 vezes mais de lucro operacional porque é um setor altamente alavancado. Por isso, energia, imobiliário, materiais, financeiras, mesmo aqui os serviços públicos, utilities, são setores algo alavancados. De momento são considerados velho, tal como aqui os industriais, enquanto que o setor da saúde, o consumo discricionário, serviços de comunicação e tecnologia são considerados ações de crescimento. Marca aqui a dicotomia. Aqui a semântica das palavras, já sabemos que nem sempre é o mais correto. Mas avançamos e temos aqui nas tecnologias de informação, a maior parte das empresas continua aqui nas large, techs, é, nas large caps, aliás. O setor é altamente dominado por empresas tecnológicas de elevadíssima capitalização bolsista, incluindo-se aqui, segundo estas fontes, Amazon, Apple, Microsoft, Facebook, etc, etc. Por isso são, são empresas gigantes. Mas o que vemos aqui, e isto sim é preocupante, okay? é mesmo muito preocupante, é que a percentagem de empresas que não são lucrativas no índice Russell 2000, que inclui aqui duas mil empresas, está neste momento em cerca de 41.6%. E repara a tendência que houve ao longo do tempo. Ao longo deste século, cada vez mais parece uma constante que empresas não lucrativas uh, representem cada vez uma fatia maior do índice total. E isto deveria nos preocupar porque, uh, de outra forma, dito de outra forma, destas 2.000, pelo menos metade podes riscar da tua procura por oportunidades de investimento, porque são empresas que não são lucrativas e por isso não interessam para nada. Aqui, taxas de juro, a cobertura de, de, dos aumentos nas taxas de juro, por isso, quanto é, que é o lucro operacional que a empresa, que as empresas geram e como é que estão a conseguir lidar com a dívida que têm de 1998 de até agora e comparando as ações de, uh, das empresas de, de capitalização bolsista mais elevada contra as de pequena capitalização, aqui a verde, e o que nós vemos é que, efetivamente, todas as empresas, ou no geral, não digo todas, mas no geral, as empresas de capitalização bolsista superior acabam por cobrir perfeitamente a sua dívida, aqui uh, olhando EBIT para o Interest Expense on Debt, temos 10 vezes cobertura, nas pequena capitalização bolsista é 4 vezes menos, ou é 25% desse valor, apenas 2.6 vezes. Mas para refletirmos retornos e avaliações por estilo, o que é que nós vemos? Que nos últimos 10 anos foram sem dúvida alguma as empresas de maior capitalização bolsista e de crescimento, que deram a maior alegria aos investidores, 14,6% anualizado, é uma rentabilidade brutal. Se tiveres esta rentabilidade nos últimos 10 anos, dos meus mais sinceros parabéns, estás no, no topo, juntamente com os Warren Buffett desta vida, até o momento, desde os, o início de janeiro de 2023, até o momento, voltou a ser as ações de Large Growth, que a, a performar melhor, 14,4%, muito em linha com a média dos últimos 10 anos, e aqui quando olhamos também para, mesmo desde que aconteceu do topo do mercado em 2020, antes da pandemia ser declarada, também foi exatamente a mesma categoria, large growth, a performar melhor, 31.1% até agora. Já aqui, quando olhamos desde o bottom, desde o fundo estabelecido em março de 2020, na verdade, os, as empresas que performaram melhor foram as de pequena capitalização, value, empresas de valor de pequena capitalização e também as de média capitalização. E depois podes ver aqui a diferença onde é que estão as coisas mais baratas, claramente continuam a ser na small value, mid value, e Small Blend continua a estar abaixo da sua média dos últimos 20 anos, tudo o resto está mais caro e por isso a denunciar maiores níveis de risco, e aqui quando olhamos para o Price to Earnings atual, como porcentagem da média do Price to Earnings dos últimos 20 anos, também a Small Value a denunciar que continuam, baratas. Pode ser aqui que se consiga encontrar um mais oportunidades, porque claramente aqui nas outras as oportunidades já não abundam de todo e o risco é mais elevado. Olhando aqui por setor do SP500, temos energia, materiais, financeiros, industriais por aí fora. O que é que nós vemos? Apesar do setor energético em 2022 ter uh, feito as alegrias dos investidores que tiveram à procura de investir em empresas de petróleo, gás natural, etc. Este ano está com uma performance péssima, menos 4.7%. E quem é que voltou a ser a estrela este ano? Uma vez mais, a tecnologia e os serviços de comunicação a esmagar completamente a rentabilidade do SP500, que já subiu 7,5% este ano, not bad, ok? Mas foi a tecnologia e os serviços de comunicação a subir mais de 20% até o momento. Quando olhamos desde o fundo estabelecido em março de 2020, o que nós vemos é que foi o setor da energia a esmagar completamente com as rentabilidades, por isso nos últimos três anos é este o setor que está a performar melhor, 303% acumulado até agora, contra, por exemplo, 43% dos serviços de comunicação, onde está aqui incluído as empresas como Alphabet, Meta Platforms, entre outras. E quando olhamos para aqui o, a, a avaliação, nós vemos quais são os setores que continuam mais baratos. Apesar de que no setor da energia tivemos esta subida megalómana nos últimos três anos, repara como continua a ser o setor cujo price to earnings está abaixo da média dos últimos 20 anos, 10.1 vezes contra 13.7 vezes, e também, curiosamente e finalmente, os serviços de comunicação conseguem apresentar uma oportunidade talvez interessante quando avaliamos aqui pelo price to earnings está a 16,1 vezes contra uma média de 18.7 vezes, por isso algo muito, muito interessante. E para complementar, para te mostrar aqui como podem estar aqui algumas oportunidades, repara no buyback yield que é a rentabilidade que tu obtens, teoricamente, com a recompra de ações por parte das empresas nestes setores. Continua a ser o setor da energia uh, aqui a mostrar-se subavaliado, são 3.7% de buyback yield contra uma média que apresentava nos últimos 20 anos de 1.6%, mas também o setor dos materiais, 2.5% de buyback yield atual contra uma média de 0.9%, também o setor financeiro muito semelhante, 2.9% contra 0.4%, e... Os serviços de comunicação com 5% atualmente contra 1,6% de média dos últimos 20 anos. E para finalizar esta tabela, aqui é o dividend yield das energéticas continua acima da média dos últimos 20 anos: 3,3% contra 2,8%, revela claramente o onde é que estão as oportunidades. Aqui uma performance por fator que a J.P. Morgan nos apresenta, claro, com fontes desde a FactSet, a MSCI, que analisei recentemente no IEL Elite Pro, a Russell, Standard Pure que é a J.P. Morgan Asset Management, tem aqui várias fontes. E o que é que eles dizem? Se o ano passado foram as defensivas que bateram completamente todos os outros fatores, as defensivas trouxeram 5.3%, todos os outros fatores trouxeram uma, uma rentabilidade negativa, ok, e todas as outras, este ano, são as cíclicas que já estão a brilhar, 12.6% de rentabilidade até o momento, também as quality com 9.2%, nada mal, e por isso, como tu vês, os mercados são bastante dinâmicos e nós nunca sabemos qual é o fator que vai estar a, a dominar num dado momento, e daí a importância de nós termos o um portfólio diversificado. Retornos anuais contra, aqui, quedas intra-anuais, eu, quando apresentei o último J.P. Morgan Guide to the Markets do ano passado, falava que ainda não era certo que fechássemos 2022 no negativo, porque apesar da queda intra-anual, Havia muitos outros casos ao longo da história do, do índice em que subiu ok até o final do ano, por isso havia aqui vários casos com menos 17% e que depois fecharam a subir 26%, enfim, menos 12% e depois fechou a subir, menos 16% e fechou a subir 13%, mas a verdade é que 2022 marca... O 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, oitavo ano em 43 anos de história em que há uma queda intranual e que também termina com uma queda no índice. De resto, na maior parte do tempo, como tu te podes ver, 32 anos em 43 anos tivemos retornos positivos para o índice, por isso, foco no longo prazo, como eu digo sempre, é o mais importante. Aqui alguns cenários a mostrarem-nos quanto é que será preciso para voltarmos a estabelecer o pico do SP500, ali alcançado em janeiro de 2022, nos 4.797 pontos. Este ano precisaria de subir 18.5% e atingiríamos já esse nível, ou 18.5% a partir de agora, ok? Ou então, nos próximos dois anos, uma média de 9,8% ao ano e chegaríamos a esse nível, ou nos próximos três anos, 7% e por aí vai, Será como for, considerando estes cenários, o, o, um ano, dois anos e três anos, rentabilidades interessantes para atingirmos esse pico. Aqui uma tabela que eu adorei, que mostra-nos os vários bull markets e os vários bear markets, os vários mercados em que as ações têm vindo a subir e os vários mercados em que as ações têm vindo a cair. O que é que nós vemos? O bear market de janeiro que começou em janeiro de 2022 continua por aí, esta, esta duração não está aqui atualizada porque finalizou estas coisas em outubro de 2022, Neste momento nós já vamos em 15 meses de bear market, ok? Por isso aqui a realidade é que continuamos em queda e 15 meses já está quase ali dentro da média que é de 20 meses, por isso um ano e meio ou pouco mais uh, pode esperar deste bear market, de resto em média eles têm representado uma queda de cerca de 41%, mas claro, a média uh, tem números muito dispares lá para o meio e claro que na grande depressão os mercados queiram 86%, o que enviesa completamente todos os outros bear markets dali para a frente. Porque se considerarmos só a partir de 1937 para a frente, provavelmente esta queda média anda aqui à volta dos... 30% a 35%, era uma questão de fazer agora as contas. Seja como for, bull markets duram muito mais, tanto em mesas, como também em rentabilidades oferecidas em média 162% de bull market, o que mais do que compensa os bear markets que caíram em média 41%. O que é que é preciso? Como sempre, foco no longo prazo, foco no longo prazo. E foco no longo prazo. Por fim, nesta secção, ver aqui os pontos de inflexão dos mercados relacionados com as recessões e com as taxas de desemprego. E o que tu podes concluir é que, independentemente das recessões que aconteceram, nós não conseguimos dizer com exatidão o que vai acontecer. Repara como houve anos em que... O ponto de inflexão dos mercados ocorre a meio das recessões, como aqui nos anos 60, nos anos 70, ok? Mas houve outros períodos em que o ponto de inflexão dos mercados foi logo no início da recessão. Há outros períodos, como aqui nos anos 80, em que já é mais perto do, do fim da recessão. E, e também, ou, por exemplo, o caso do início do século, em que o ponto de inflexão do, dos mercados já vem bem depois da recessão. Por isso, não dá para saber exatamente o que vai acontecer a seguir. Para além disso, por exemplo, aqui em 2001, a taxa, a taxa de desemprego estava a escalar, a escalar, a escalar, e só mais tarde é que veio o ponto de inflexão, enquanto que o, o retorno do SP500 já tinha uh, vindo por aí abaixo há bastante tempo, mas noutros casos, por exemplo, como aqui no início dos anos 90, tanto a taxa de desemprego como o SP 500 estavam uh, a subir já a meio da recessão. Por isso, não dá para saber nada sobre o futuro. Esquece isso, porque é perder tempo. Tal como Peter Lynch diz: se ele tiver gasto num ano 10 minutos a uh, perceber como é que a economia se iria comportar, ele perdeu 10 minutos da sua vida. Agora, algo muito interessante que vemos em termos de oportunidades e de performance é que já são os mercados da hum, Japão, Austrália e Europa que estão há um ano e pouco a performar melhor do que os Estados Unidos, depois de um mega bull market que... Hum, os Estados Unidos tiveram na, na última década e que uh, a sua performance, a performance de uma forma geral deste índice MSC USA, foi muito melhor do que os mercados europeus e Japão, mais Austrália. Na verdade, agora parece que já se está a inverter novamente. E como tu vês, ao longo dos anos, ao longo das décadas, nós vamos tendo ciclos de alta performance diferentes. E por isso, uma vez mais a importância de estarmos diversificados, é mesmo importante que consideres a diversificação geográfica, porque umas vezes vais ter a Europa a performar melhor, ou o Japão, ou a Austrália, ou os três juntos, outras vezes vai ser os Estados Unidos. Olhamos aqui para a avaliação em termos internacionais e o que é que nós vemos? Claramente que as ações ex USA, ou seja, fora dos Estados Unidos, continuam a oferecer muito maior probabilidade de retorno e menor risco do que a do SP500, porque efetivamente há um desconto de quase 30%, em relação ao price to earnings médio do SP 500, é uma realidade que já acontece há um par de anos, e uh, na verdade, só apenas durante a grande recessão de 2009 é que outros mercados que não os Estados Unidos chegaram a estar mais caros que os Estados Unidos, porque de resto a realidade tem sido sempre ao contrário e principalmente nos últimos 10 anos exacerbou-se bastante. E nunca nestes 10 anos o, a, as ações fora dos Estados Unidos tiveram a oferecer tamanho desconto do de price to earnings face ao mercado americano. Claro que nem tudo será a oportunidade, há também empresas que estão baratas por um bom motivo. De qualquer das formas, também olhando aqui para o dividend yield de, desses mercados versus os Estados Unidos, nós vemos... 1.6% de dividend yield atualmente nos nos outros mercados e um, e por isso é que a diferença, OK, de diferença face ao dividend yield que é proporcionado pelo SP pelo MSCI e S&P e por isso está aqui uma, também a revelar uma oportunidade potencialmente interessante. Aqui, apesar de que as estimativas para a Europa continuam a estar bem abaixo de qualquer outro mercado, o certo é que os Estados Unidos continuam caros, okay? dá para ver aqui, face aos últimos 25 anos, estamos neste losango azul claro, acima da média de 17,8 vezes, enquanto que mercados como a Europa estão a oferecer saldos, sem dúvida alguma, 12,6 vezes contra uma média que está aqui próximo das 15 vezes, e também a China, como eu tenho vindo a defender, também mais barata do que a sua média histórica, aqui a diferença já não é tão gritante, ainda assim, 11 vezes contra 11,7 vezes da média dos últimos 25 anos, que é sempre um desconto. Temos aqui o valor versus o crescimento e uma vez mais o que é que nós vemos? Vamos ter períodos em que vai ser o valor a trazer retornos superiores ao crescimento, vamos ter outros períodos como 2000 a 2007 em que são os mercados internacionais a trazer melhor performance que os Estados Unidos, vamos ter outros períodos em que é o crescimento que uh, tem uma alta performance face ao valor. Daí a importância de estarmos bem diversificados para apanharmos todos estes ciclos que nós não sabemos qual vai ser o próximo. Seja como for o que é que nós vemos aqui uma vez mais a confirmar que o valor está barato e que o crescimento está caro quando se compara aqui o Valor versus crescimento. Eu adoro esta tabela pessoalmente. Retornos sobre os ativos mostram-nos que o que é que vai acontecendo ao longo do, dos últimos anos. E vai haver uns anos que há melhor performance de umas empresas do que outras, seja como for. O que nós vemos é que aqui, em média, REITs e Large Caps tiveram uma boa performance no longo prazo. O certo é que em 2022. Foram algumas das piores performances, os REITs então foram o grupo com pior performance de todos, menos 24.9% e, um, e foram as commodities, as mercadorias com uma performance fantástica de 16.1% devido a tudo o que tu já sabes na macroeconomia. De resto, este ano é principalmente aqui as ações dos mercados desenvolvidos a performar melhor, novamente as large caps, 8.6% e 7.5% respectivamente, seja como for até ao final do ano, eu espero muito sinceramente que haja aqui um incremento da rentabilidade aqui, principalmente dos REITs, porque... É, como tu vês, no, no longo prazo, sempre que houve uh, um ano em que os REITs performaram muito mal, no ano seguinte uh, ofereceram aqui uma rentabilidade muito, muito interessante. Mas vamos ver o que é que o futuro nos reserva. Um tópico muito, muito pequenino, só para descansarmos antes de ir para o próximo grande, que tem a ver com... Aqui a banca, depois de tudo o que aconteceu recentemente com a banca, tanto nos Estados Unidos como aqui na Europa, com o colapso, ou quase colapso, aqui de algumas entidades bancárias, aqui a é J.P. Morgan a apresentar-nos umas imagens que eu pelo menos não me lembro de ver noutras publicações, mas se calhar até já falei delas e por isso pode ser, pode ser só a minha memória. O que é que vemos aqui? Que um raço de eficiência, que é o chamado Taiwan, Capital Ratio, okay? é o set one, é que a mostrar a resiliência da banca norte-americana. Estamos em níveis muito, mas mesmo muito superiores ao que aconteceu na grande recessão, ok? Em média, estamos aqui com uh, Taiwans de 13,7% contra os 10% da grande recessão e contra os 7,5% no início da década de 90. Por isso, a meu ver, a Banca Americana está bem e recomenda-se, como já falei anteriormente, já há quase dois anos que eu fiz um vídeo chamado precisamente a Banca Americana está bem e recomenda-se, em que falava dos grandes bancos norte-americanos, e, um, e também quando olhamos para aqui para a porcentagem líquida, de, de aperto nos créditos dos bancos, ou seja, quando os bancos estão a fechar as torneiras, nós vemos que efetivamente agora os bancos estão atualmente a fechar um bocadinho as torneiras aos créditos, precisamente para também evitar aqui uma avalanche em termos de incobráveis no, nos créditos que poderia colocar em cheque os bancos específicos que os fizessem e que poderia ser um efeito dominou por toda a indústria financeira e nós não queremos de todo uma crise como aquela que se originou aqui de, no, em 2008, 2009, que obrigou os bancos quase todos a cortar completamente com o crédito. Normalmente quando vimos situações como aqui em 2021, em que estávamos uh, a, sempre, sempre, sempre a abrir a torneira de repente a situação pode se deteriorar rapidamente e por isso é necessário apertar o cinto. Aqui estimativas dos analistas para o crescimento dos lucros do SP500 nos próximos anos, eu acho absolutamente fantástico que eles consigam prever que estão sempre a crescer, a crescer, a crescer, os analistas nunca conseguem, para haver uma recessão, e é normal, ok? Porque é porque a indústria financeira está feita para ser sempre otimista, porque se estivesse sempre pessimista, tu não ias comprar ações e por isso não, ninguém iria fazer dinheiro. Se tivesse sempre, sempre, sempre otimista, é uma forma de tu intervires mais nos mercados, comprar mais ações ou outros ativos financeiros e assim a indústria financeira ganhar a sua comissão por isso. Seja como for, é essa a estimativa dos analistas para o, os próximos anos e aqui em termos de crescimento, vemos claramente que 2022 esteve muito, muito abaixo da média. Se nos últimos 20 anos, em média, o, os earnings perche, os lucros por ação do SP500 andava a crescer a cerca de 9,1%, aqui mais ou menos em média, com a performance também das ações, na verdade, em 2022, essa, essa lucratividade caiu 5.4%. Margens de lucro, ok? Temos aqui que atualmente uma pequena quebra, ainda assim continuamos com quase 11% de margem de lucro no SP500, é altíssimo, ok? Repara o que aconteceu durante a grande recessão, com uma compressão total dos lucros, de, das margens de lucro das empresas do S&P 500. Foi absolutamente surreal o que aconteceu durante esta grande recessão. Porque, de resto, tanto no início do século como em 2020, durante a pandemia, nós tivemos aqui uma quebra das margens de lucro para perto dos 5%, 6% em 2020, Atualmente 1%, por isso mesmo que o bear market continue por aí fora, as coisas ainda estão minimamente bem. Agora o que é que vemos aqui? As margens de operacionais por setor, tanto no último trimestre de 2022, uh, e, e o que nós vemos é que a tecnologia continua a bem, bem, bem à frente e também as margens das financeiras parece-me que está à frente do próprio índice SP500. Por isso podem ser dois setores interessantes a considerar do ponto de vista de margens operacionais. Avançamos, o que é que nós vemos aqui? Que os investimentos para manutenção e ou o crescimento das empresas continua bastante alto, acima de 10%, mas na verdade a lucratividade das empresas caiu tremendamente ao longo do último ano, para valores negativos, por isso os investimentos continuam em alta, mas não está a ser gerada lucratividade, por isso é preciso algum cuidado, principalmente quando estamos a falar de certas pagadoras de dividendos altamente alavancadas e que se não tiverem a gerar lucros, eu pergunto-te de onde é que eles vão tirar o dinheiro para te pagar a ti aquele dividendo tão chorudo, por isso cuidado. Quanto a caçar dividendos. Muito importante e ligado aqui a esta questão da lucratividade das empresas tem a ver com os níveis de inventário, principalmente quando estamos em setores mais cíclicos, seja o setor automóvel, setor retalho de moda e outros, outros subsetoriais que são mais cíclicos, porque é muito importante tu considerar. Aqui a métrica dos inventários. E o que é que nós vemos é que depois de, tar, de termos estado em mínimos de uh, inventários, ou seja, consegui, essas empresas conseguiam escoar tudo uh, muito rapidamente e, e ao preço justo das coisas, agora essa realidade tem vindo a deteriorar. Os níveis de inventário não estão de todo como estiveram em 2020, quando teve tudo fechado, por isso vou ignorar este mega pico aqui, é verdade que ainda não estamos nos níveis da grande recessão de 2008-2009, mas estamos a caminho de lá. Por isso, algum cuidado com os níveis de inventário. Estamos a aproximar-nos aqui, pelo menos, níveis de 2015-2016. Então, ir acompanhando, caso tenha as empresas cíclicas no teu portfólio, vai acompanhando como é que está a evolução dos inventários da empresa e quais são as perspectivas de escoar esse inventário no curto prazo. Fechamos esta secção mostrando aqui o número de empresas nos Estados Unidos que estão listadas e a sua capitalização bolsista. Acho absolutamente impressionante que no final do século passado tínhamos tido muitas, mas mesmo muito mais empresas listadas do que agora, ok? E, no entanto, a capitalização bolsista delas todas juntas não tinha nada a ver com o que é agora. Ou seja, a meu ver, não estamos na bolha tecnológica que estávamos no fim da década de, de 90 e, na verdade, nós temos empresas que, sim, hoje são absolutamente gigantes, temos algumas empresas que estão na casa dos trilhões, com T, mas na verdade elas são lucrativas, geram free cash flow e, e remuneram os acionistas, quer seja por dividendos, quer seja por recompras de ações, por isso é empresa absolutamente avançamento e por isso a realidade é diferente de há 20 anos atrás. O que é que vemos aqui também é que no setor tecnológico ainda temos mesmo muitas empresas que são privadas e que poderiam estar listadas uh, ao público e isso poderia ser interessante para quem quisesse investir nelas. Vamos aqui para o tópico do momento? Vamos? <risos> Vamos a isso. Então, inflação e vemos claramente que estamos em níveis inflacionários que já não se viam há quatro décadas, ok? E, e a realidade é que tanto a inflação uh, corta, como a inflação, com, considerando a comida, como com, considerando a energética, estamos em níveis bem superiores àquilo que é média dos últimos 50 anos. Por isso, algum cuidado com esta super eh, inflação, embora já vamos ver que tem vindo a ser controlada de outras formas. Vemos aqui um, um mapa de cores da inflação por vários meses e por vários itens Isto é só para os Estados Unidos, mas a meu ver dá uma, uma imagem muito clara do que se vai passando ao longo do globo, até porque os Estados Unidos continuam a moldar muito o que se passa em termos económicos também noutros países, principalmente aqui na Europa, e o que nós vemos é que ao longo de 2022, a inflação estava mesmo a escalar para níveis perigosos, já quase perto dos dois dígitos, principalmente ali no verão de 2022, e que agora tem vindo a ser bastante acalmado devido à subida das taxas de juros. Incluindo em alguns segmentos, nós já temos inflação muito, muito baixa, e num ou no outro até estamos a ter uma deflação, como acontece aqui nos core goods, nos bens uh, de consumo essenciais, em que uh, de repente já temos aqui uma deflação, tanto em novembro como em dezembro de 2022. Ou também aqui, por exemplo, nos carros usados, que houve uma deflação de 2%, como vês, ou 2.5% em fevereiro também deste ano, e como vês então, a realidade da inflação está a ficar melhor controlada, pelo menos nos Estados Unidos. Tanto que as expectativas do consumidor continuam a ser de uma inflação um pouquinho mais elevada do que a média dos últimos 10 anos, também dos chamados previsores profissionais, seja lá o que é que este termo queira dizer, enfim, devem ter bolas de cristal, mas a realidade é que o índice de surpresa inflacionária do Citigroup na verdade tem vindo a cair por aqui fora e, e por isso já não, já, apesar, apesar de, de estar alto ainda e das perspectivas serem altas, uh, não tem nada a ver com aquilo que estava há dois anos atrás. Inflação também nível global, como vês todos os países que estão aqui listados praticamente estão com níveis de inflação Bastante altos, talvez mais preocupante, Itália com 10,7%, Reino Unido com 10,1%, ok, andam ah, a ah, rondar aqui os 10%, os 2%, mesmo aqui a Alemanha está muito alto, acima dos 9%, mas nem todos os países estão na mesma onda. China, com inflação de apenas 2,1% em, em janeiro e 1% em fevereiro, e também... O Brasil, apesar de estar com a inflação de 6,4% 6, em Fevereiro, é, é aliás, 5,6, 5,6% para o Brasil. Em fevereiro, na verdade, é abaixo uh, do que tem acontecido nos últimos anos, como vês por aqui. Por isso, nem todos os países estão aí no mesmo sentido. Há alguns países que, também devido ao seu fraco crescimento, naturalmente, a inflação. Está a pesar na balança, mas no sentido contrário. E como disse, a inflação tem levado a Reserva Federal Norte-Americana a subir as taxas de juros. Nós vimos esta mega subida de elevador ao longo de 2022, estamos atualmente em 4,88%. Mas repara nas perspectivas dos analistas. Alguns prevêm que ainda vá até aos 5.1%, é, é mesmo o que a Reserva Federal Norte-Americana tem vindo a comunicar ao mercado que pode ir até aos 5.1% e daí para a frente começar a descer até aqui 2025, 2026 fixar as taxas juros aqui perto dos 2.5%. Ou seja, de uma forma geral, tanto as expectativas do mercado, como da própria reserva, etc., estão aqui... A, a ser mais otimistas do que foram em 2022, que foi sempre uma escalada das taxas de juros. Mas também nós não podemos subir isto assim por aí fora em flecha, porque senão partimos a economia toda. Agora, a dura realidade, apesar das taxas de juros estarem a subir e potencialmente a rentabilidade do Tesouro Americano a longo prazo subir, com a inflação tão alta como está agora, okay, bem acima da, da média dos últimos 70 anos, na verdade, se tu tens investimentos ou poupança ligada aqui ao Tesouro Norte-Americano há 10 anos, estás, na realidade, a perder dinheiro. É esta a dura realidade e não há outra forma de o dizer, porque... Se a yield nominal é de 3.49%, mas a inflação é de 5.53%, naturalmente a rentabilidade real que ganhas, que é o intervalo deste ponto a este, é negativa em 2%. Por isso é que eu tenho dito nos últimos meses que quem está investido na poupança e acha que vai ficar rico assim a perder muito dinheirinho, está a perder mesmo muito dinheirinho. Aqui as obrigações à ILD uh, ofereceu uma rentabilidade maior novamente agora naturalmente, à medida que as nuvens de recessão se aproximam, foi isso que aconteceu em 2020 foi isso que aconteceu em 2009, foi isso que aconteceu no início do século, foi isso que aconteceu no início da década de 90, por isso é natural sempre que vamos tendo aqui algumas recessões ou perspectivas de recessões também naturalmente aqui a, a rentabilidade destas de obrigações ligadas a toda esta situação que estamos a falar está a aumentar. Agora, impressionante ver é aqui o mercado de obrigações a nível global, porque repara o que tem acontecido desde o início do século, se os Estados Unidos ainda dominam, se segue os Estados desenvolvidos que não os Estados Unidos, a verdade é que os mercados emergentes já têm cerca de 30, ou este mercado de obrigações uh, global dos mercados emergentes já representa 34 trilhões de dólares. É uma fatia bastante considerável. Se quando eu nasci, em 1989, ainda representava apenas 1.2% do mercado global, na verdade os mercados emergentes no final de 2022, estavam a representar aqui um quarto do mercado global. Muita atenção, os mercados emergentes têm muito a dizer e nós já vamos falar sobre esse tema mais à frente no tópico respectivo. Vamos falar aqui um bocadinho sobre a parte ligada mais ao consumidor, por isso aqui o que nós vemos é que as casas continuam a representar uma fatia muito considerável, dos ativos dos norte-americanos e quero chamar atenção aqui para uh, aqui o, os créditos, os créditos automóvel, principalmente, okay, como já estamos a aumentar novamente aqui uh, os encobráveis os e os atrasos nos créditos. É normal porque uh, sempre que a economia abranda um bocadinho isso acontece. Ainda assim, continuamos bem longe dos níveis de, que levaram à grande recessão e espero que assim fique, ok? 5.9% ou 6.6% considerando o crédito automóvel é bem diferente do que aconteceu em 2009 quando estávamos aqui a falar mais de 10% por vezes 14%. O consumidor voltou a colapsar completamente as suas poupanças depois de ter aumentado tremendamente em 2020 e 2021. 2022 essas poupanças vieram cá por baixo, agora estão a recuperar um bocadinho já no início do ano, já estamos melhor do que estivemos ali em 2005, 2006, 2007, aqui tomando atenção, mas de uma forma geral nos Estados Unidos não é a minha maior preocupação. Seja como for, os níveis de crédito estão mais altos do que nunca. É preciso alguma atenção a isto, ainda para mais as torneiras continuam abertas de uma forma que não estavam no início do século. A confiança dos, dos consumidores também está em baixo, como sabemos, quando há perspectivas, quando no horizonte aparece a palavra recessão, os consumidores começam já a consumir menos mas este gráfico mostra-te a diferença ou a performance do mercado acionista relacionado com a confiança dos consumidores. E o que é que tu podes ver aqui é precisamente quando a confiança dos consumidores é mais baixa que o retorno do SP500 é maior nos anos seguintes. Repara, por exemplo, novembro de 2008, estava a grande recessão, a todo gás já tinha falido o grande banco da Lehman Brothers. Rentabilidade no, nos meses seguintes, 22%. Ok, absolutamente fantástico. A mesma coisa em agosto de 2011, rentabilidade nos meses seguintes, 15.4%. Maio de 1980, rentabilidade depois de o sentimento dos consumidores estar aqui perto de 50 pontos, 20% de rentabilidade, ok? O que é que acontece quando estamos em picos com janeiro de 2000, com os consumidores com a confiança nos 110 pontos? Rentabilidade de menos 2%, ok? Por isso, de uma forma geral, quando o sentimento dos consumidores está mais em baixo, a meu ver, isso indica-nos para sermos mais otimistas quanto ao mercado de ações. Aqui, o desemprego nos Estados Unidos e o crescimento dos salários. A taxa de desemprego continua em níveis históricos, o que é absolutamente fantástico, só revela a qualidade desta economia americana. Estamos a falar atualmente aqui de 4%, que é aproximadamente, um bocadinho menos de 4%, 3,6%, assim, que é 3,6% de taxa de desemprego, é super, super baixo. E enquanto isso, os próprios salários têm vindo a crescer desde 2021 para agora. Aliás, todos os anos têm vindo a ser atualizado, mas 2021 e 2022 as atualizações foram maiores. Mesmo assim, agora em 2023, a atualização aqui é a ronda 5%, não é nada mal, 5,3% não é nada mau mesmo. Contrasta muito com a realidade em, em Portugal. E, enfim, o índice de produção o PMI que mostra que depois da catástrofe de 2020 em que fechamos a economia mundial, 2022 voltou a revelar-se um ano difícil, mas 2023 já está a apontar aqui indicadores positivos. Como vês, verde, mais claro, mais escuro. <risos> o que interessa é que a economia está a melhorar neste início do ano de 2023, pelo menos no que toca aos serviços e à manufatura de produtos. Por isso, vamos acompanhando, mas a meu ver, temos aqui um cenário mais otimista montado para os próximos meses. Vamos aqui a uma parte que eu gosto muito, que tem a ver com os mercados emergentes, e para mim este gráfico diz... Tudo. Esta imagem é clara como água e mostra-nos que países como a Índia, Indonésia e China são mercados emergentes a que devemos estar com muita, muita atenção enquanto investidores. Repara que, por exemplo, na Índia, enquanto que em 1995 apenas 1% da população estava naquilo que é classificado como a classe média, em 2023, 38% da população já é classe média. E as projeções até 2030 é que 79% da população esteja na classe média, ou seja, os outros 21% vão estar na classe baixa e na classe alta combinadas. Ou seja como for para mim, é um milagre autêntico o que aconteceu na Índia e também na China, onde ainda há 30 anos atrás, 0% da população estava na classe média, aliás, era um país paupérrimo em que as pessoas viviam da agricultura de subsistência, e hoje metade da população já está na classe média. Isto é importante porque, é porque mostra-nos o ano é que mais pessoas com mais poder de compra vão estar mais aptas a gastar dinheiro, a consumir mais e assim a beneficiar as empresas que naturalmente estão a oferecer produtos para estas pessoas consumirem. Daí a importância de estarmos a olhar para estes mercados, daí a importância de eu estar sobretudo investido aqui na China, embora pudesse também ter mais investimentos na Índia e na Indonésia, sem dúvida alguma, mas onde os mercados ainda não são tão transparentes, na minha opinião, como é a China. Aliás, muitas empresas que estão aqui cotadas reportam só e apenas na própria língua e isso dificulta muito para o investidor estrangeiro estar a analisar relatórios. Mas enfim, o que nós vemos é que o contributo da região de, da Ásia e do Pacífico para o, o crescimento da classe média a nível mundial vai ser absolutamente brutal. Nós vamos perder classe média na Europa na América do Norte, pouco vai ser o crescimento da classe média, porque naturalmente a maior parte das pessoas tem, tem bastante dinheiro na América do Norte, e nas outras regiões, o crescimento é interessante, mas na região da Ásia e do Pacífico é absolutamente esmagador. Olha a quantidade de milhões de pessoas que vão saltar para a classe média. Índia, 642 milhões de pessoas a saltar para a classe média. China... 304 milhões de pessoas a saltar para a classe média até 2030. E o resto da Ásia, 168 milhões, é mesmo muito interessante. Tal como eu tenho vindo a defender, a Ásia, o Oriente, vai ser a nova ordem mundial. E vemos aqui o crescimento da China, absolutamente uh, fantástico ao longo dos últimos anos, embora Desde a pandemia para cá não tem sido nada extraordinário, tanto em 2020 como em 2022 eles adotaram política Covid-0 que prejudicou tremendamente o seu crescimento. O ano passado fecharam o ano a crescer apenas 3%, não é absolutamente nada face àquilo que nos tinha vindo a habituar, aqui entre 7%, 8%, em anos excepcionais até a passar o, o, os 10%, mas a realidade é que... É natural, a China tem vindo a abrandar o seu crescimento, não quer dizer que esteja em decréscimo, mas tem vindo a abrandar esse crescimento para percentagens um bocadinho menor. Está a entrar na fase de maturação de crescimento, também é absolutamente impressionante, é um milagre autêntico em termos económicos e sociais o que aconteceu na China, ao longo dos últimos 30 anos, como ainda agora te mostrei, que trouxeram uma classe média absolutamente fantástica. Agora, algo que te quer chamar a atenção é para esta componente que mostra que os estímulos monetários na China continuam em força. Estão em contraciclo com o que o resto do mercado está a fazer aqui no Ocidente e a China, na verdade, está cada vez mais a facilitar... Os rácios de reservas dos bancos, ou seja, está aqui a procurar que os bancos abram mais a torneira ao crédito e uh, que assim façam funcionar toda uma economia virada para o consumo. É absolutamente fantástico a meu ver, ver que estão em contraciclo com o que está acontecendo na Europa, nos Estados Unidos, etc. E que pode levar a economia chinesa, a meu ver, em 2023, a voltar a crescimentos aqui perto de 5%, que é o que eu espero sinceramente daqui para a frente. Até 2030, pelo menos, crescimentos na casa dos 5%. Claro que umas vezes vai ser 6%, outras vezes vai ser 4%, outras vezes 4,5%, mas é esta a média, a meu ver, dos próximos 10 anos? há me aqui a dizer a minha bola de cristal. Para finalizarmos aqui este guia para os mercados da JP Morgan, mostrar-te apenas aqui algo sobre a construção de portfólio. Quando estás a construir um portfólio de investimento, é muito importante que procures ter ativos que não estejam totalmente correlacionados entre si ou que ofereçam um menor grau de correlação, ou até podes considerar por vezes uma correlação negativa. O que é que isso quer dizer? Que quando um ativo financeiro vai subir de preço, naturalmente o ativo financeiro que se correlaciona com ele negativamente vai ter que descer de preço. Mas eu procuro, é sobretudo, se, se queres que diversificar bem e estar completamente com um portfólio para todas as estações, quer esteja, que estejamos a crescer economicamente, quer estejamos em recessão, então podes procurar um mix de, de estas categorias que se correlacionam menos. Por exemplo, as empresas de capitalização bolsista maior nos Estados Unidos correlacionam-se muito pouco com as obrigações. Também se correlacionam pouco com as mercadorias e muito menos com o ouro. Já os REITs, por exemplo, correlacionam-se pouco com o ouro, correlacionam-se pouco com as mercadorias e também com as obrigações. E por isso podes ir olhando para estas situações e ver aqui o que é que mais te agrada, se quiseres mesmo, mesmo, mesmo ter um portfólio muito bem diversificado. Até porque quando temos um portfólio bem diversificado, como eu defendo, não só nos protegemos mais, não só conseguimos prevenir melhor uh, as potenciais quedas que possam haver num dado ativo financeiro, como também aumentamos a nossa rentabilidade. Repara aqui nesta imagem que nos mostra aqui, eu assinalei três situações, em que temos 40% de ações, 30% de obrigações e 30% de alternativos, ou 50% de ações, 20% de obrigações, 30% de alternativos, ou 80% de ações e 20% de obrigações. A volatilidade quando temos este terceiro caso só de ações e obrigações é maior, Ainda assim, a rentabilidade anualizada de 89 até agora, de 1989 até agora, é muito interessante, está aqui perto dos 9%. Já se tivesse 50% de ações, 20% de obrigações, 30% de alternativos, estavas aqui já com 9,5% e uh, outra situação é semelhante à primeira que falei. Já agora, o que é que são alternativos? A JP Morgan define-os aqui no Guide to Alternatives, que vai ser um próximo vídeo que eu vou fazer se tiveres interesse, ok? Diz-me aqui nos comentários também se tens interesse em que eu explore este guia para as alternativos da J.P. Morgan que pode trazer aqui insights novos, pode trazer ideias novas, pode trazer aqui informação de grande valor para o teu investimento. Mas diz-me aqui no, nos comentários se queres que eu avalie aqui este guide to alternatives, que te traga esse conteúdo porque só assim é que eu vou fazê-lo, está bom? Temos aqui o Guide to Market analisado, eu sei, é longo, mas espero acima de tudo que estes temas que trouxe aqui tenham sido, que tenham acrescentado, tenham sido valiosos, que tenham procurado enaltecer o teu conhecimento e acima de tudo que uses este conhecimento, isso é que é o mais importante, tudo mais do que nos munirmos de conhecimento é aplicar esse conhecimento adquirido, por isso diz-me também, diz-me também aqui nos comentários como é que foi para ti, aqui esta análise ou guia uh, dos mercados da JP Morgan e qual foi o teu maior insight, que é muito importante eu saber qual foi destes vários tópicos assim o teu maior insight, por isso fica aí à esperas do teu comentário Antes de mais, deixa o teu um mega like, porque dá muito trabalho mesmo eu trazer-te este conteúdo desta forma, organizado, como te vejo, o Gui anda aqui para trás, para a frente, por isso, tudo que te peço em troca é o teu mega like e que deixe o teu um insight aqui nos comentários, tá bom? Um forte abraço lucrativo e dê nos por aí. Tchau, tchau!